Voltar ao normal aqui, a programação normal então, mano Só boa quem está nos acompanhando, beleza Voltar o duozinho com o Maidin aqui na melhor maneira Na melhor maneira, beleza Vambora, vambora, Dá um bezinho aqui Falar com o Maidin também, né, vambora Bora, Marlon, cheguei Ô, oh, Leona e Serafine, velho Nível 1, nós já vai pra cima? Como é que é o processo? Hum, calma, eu tenho, eu tenho, eu tenho que ter bala Só no zone, só no zone Ah, já dominamos a lane aqui, só no zone Dá um puxãozinho aqui, só pra dar boa, um auto ataque boa, aqui. gostoso, gostoso só pra dar aquela devolvida Mais um Toma Sem pós-choque ainda Tá, é um Fiddle Ele vai fazer o full clear, mano O a nível 2 Já temos de para matar, ó Ó, já reseta as balas, hein Nesse nível 2 é, tá, aqui vai, vai batendo, vai batendo aí Pra gente puxar Que daí eles ficam numa posição Mais desconfortável na lane Fica a wave volta, tá ligado? Sim hum. Opa Peguei a serafina, tá? Uh -huh. Aham Que dano, hein Pareceu que você não, tomou estatuto e não foi, não? não. Você tomou a torre? Mas eu, não sou sei, eu só vi a cabecinha, velho. Mano, mas cê é louco, velho. Eu, eu, peguei, eu peguei Double Armor achando que essa lenda ia ser com o Lucian. Eu tô apanhando muito, velho. Beijo no Milãozinho. Beijão, papai. Acho que fodeu, aqui. hein. Eu vou dar o auto-ataque e... e sair, hein. Eu vou dar o auto-ataque e sair. Você tem? tem? Boa, eu seguro o filho. A, a, a gente ganha, isso aqui. Calma. calma, calma, calma. Acho que eu vou morrer, Morri. A gente vai ter que focar a Leona, pia. Pô, focar a Leona aí vai ser o crime. Corre! Pô, mano, como eu queria ter MR, Mine. Que merda, mano. Faria total diferença. Olha esse aqui, galera: 34 vai, de MR e 57 de, ap, de armadura, ap, mano. Botar, mano tá? É, até o Jungle aí também foi um, AP, velho. Eu tenho Ignite, mano. Eu tenho o Cleanse já. Eu tenho Cleanse já. Dá pra andar pra cima. Tá aqui o um Ignite aí, Mine. É contigo, pai. Oh, Ó, the... no segundo turno aqui. Kill, é nosso, é Ó, vou só andando, vou só andando. Vai ter E, um ataque. Outra pinha, dá Aí, é seu. Nem uh! gastar outro, Caramba, galera, voltamos, mano. Agora eu vou ter bota de MR, tá? Quero ver tomar dano. Ó, tô a bate, hein? Eu Pegou. O Enzo, tá? Bora. <risos> eu vou, vou na Serafine pra segurar. Ó, o oh, Leona oh, agora. É, Leona é, full, é. Leona full. Vou fu, bater um, sim, um sim, pouco sim. na Serafine só pra segurar. A Serafine morre agora, hein? Andou pra frente. Meu Deus, eu tô jogando pra me solar. Consegue me ajudar, Vai ali. Não Caramba, tá mano, tá que tudo. intenso, Vai. né, mano? Acertei, acertei a tava tá oh, botando meu flash mas tá meu voltando, velho Voltou, minha ult. Voltou não, né, peguei o level 6 Ih, calma. Quer segurar? Vai segurando Vou Tentar te dar visão, não consigo Toma oh, mano. mano, eu posso Valeu, gravar filho. e flashar pra sair vivo, tá ligado? O Fido tá aqui? Não sei, velho, mas eu acho, acho que, que tipo tá. assim Sai, sai, sai, sai, sai, sai O sai, sai. Fido aqui, o Fido aqui O Lúcio, o Lúcio deu o TP Tentei mandar um flash grab nela, ela tá sem flash. Ah, você não tem. Tadinho pro Marlinho, vai correr pra onde, galera? Caralho, velho. Time Diff isso aqui, hein. Ah, mas pelo menos eles estão bem lá. Ô, ô, ô, tá pedindo pra morrer, hein, Kenzi? Vou procurar o, o hackstack tá aqui. Ó, oh, pegou. Só que ela vai arrebentar o C, pai, mas eu dei o dano que dava aí, ó. Eu tenho ult, eu tenho ult. Bora, bora, bora. Eu vou ter grab em dois. Vai ter grab? Da tá bênção, na torre Sim, aqui. sim, sim Nossa, que gretinha galera, acho que eu entreguei E aí, dá esse tetalgo? Não, né? Só bate na torre, eu acho melhor Olha, oh, gastou não o W! Nada. Vai, vai, vai. Isso tá, é o W? Isso tá, tá, tá. é o W, não é? É, é, é Vai saindo, vai saindo aqui Sai, não, vai arrebentar ele aqui Ô, oh, consegue pegar ele? Se pá, vamos ver morri Ó, o Eka do meu time, achei que era contra tá Aqui é Ignite, que Tô tocando, tô tocando ah, era vida. Morreu, protagonista. Ah, fog, eu fog. Oh. Grabei! Ai, tentei flashar, não. Ui! Ui. Nossa! Que achei que era o clone, Que hein? Gostoso, gostoso, gostoso. Saúde, filho, saúde. Foi boa, foi boa. Caramba, tamo muito forte agora. Que time bom. Mano, você viu que só foi nós começarmos a jogar nas alto fio que a Sila veio boa? Mó <risos> bizarro, né, velho? Tenta jogar Django e Top na moral é só o crime. Às vezes é porque. Deve ter uma explicação isso, hein, mano. Ó, uma, a, um, a primeira pode ser que geralmente Botlane bot lane sempre afunda e nós mesmo alto fio, nós conseguimos ficar bem, é, né? É, mas né? é, bot lane é um bagulho horroroso <risos> e a gente é melhor que os jogadores caem na bot do no nosso time, velho. Assim, mesmo nós é alto fio, isso. isso é foda. Aí o outro fator também é que nós tá mais descontraídos. Botlane bot lane, e... é, uma roubadas, tá é, bot lane é. é uma role roubada, tá ligado? roubada. Bot é uma role roubada e que os caras são muito ruins, por isso que eles sobem de elo, porque é uma role roubada. Trou, <risos> trô. trô. Como que isso é exterminador. Coisa é linda. Que o Kenzo falou que ele não é Não, nós pode tentar, pô. Não, eu nunca tinha jogado. De, eu nunca joguei de Veigar, só isso. Mano, pera aí. O Veigar ele já recebeu o rework? Recebeu, mas faz muito tempo? É, então. Eu acho que eu já joguei o com que o Veigar. Se você recebeu antigo. o rework foi o W. Foi o W. O, a cadeia dele, tá ligado? Porque antes a cadeia dele era insta. Hum. E eles mudaram, tipo, como funcionava o que? Assim, um o ult dele também. Tá, dá pra lançar, mano. Eu posso fazer esse Veigar aí. E qual que é a, a filosofia? Tipo, você taca a gaiola, certo? Aí uhum. quando eu dou o W, sabe qual é o W do Ziggs, né? Uhum, a, a bombinha. Então, quando eu dou o W, não importa onde o cara esteja na gaiola, não, ele leva colocar, o stun. Aí no momento só, que ele leva o stun, cabecinho. você tá com aquele meteoro hum, que cai do hum, chão hum, e dá hum, o Q ult, hum, é hum, enfim. Entendi, entendi. Aí, tipo, o cara toma o um stunzinho, hum, já, ai, toma ai, ai, bombas, ai, já toma as bombas, já toma o negócio do Vigar e hum, morreu. Hum, Exato. Tô chegando aí. Ah, cuidado, hum. espera aí. Eu tô telando. o Tardasso. Ah. Eu dou um R estranho aqui. Tá tudo morto aqui, não sabe Aquele grabzinho aqui ainda de lado, ó Meu Deus, eu jogando low Mas deu boa Morreu só eu Nossa, galera, que crime Fui dar um flecha de ataque ali Mas deu boa 15, qual o segredo pra ter um bigode denso? Que é isso, paizão? Esse bigode aqui? E aí, galera e aí, Mairinho, qual que foi o seu segredo do bigode? Cara, bigode e cavanhar foi full, tipo, genética mesmo, tá ligado? Olha ah lá, abençoado. O meu Agora, também pochecha. é genética, mas magrinho. O foi que a minha testosterona deu... Um up muito bizarro, assim, a minha, minha puberdade ela foi um bagulho muito atrasado. Eu não tinha pelo no braço até os 19 anos de idade. Na real, eu só fui ter ali perto dos 20 anos um pelo no braço. Tipo, eu não tinha um, uma peluja, um pelo no braço. Sabe, pelinhos no braço? Ah, então, um, o meu eu irmão, irmão do tinha. meio também não tem pelinho assim mas eu no só braço. Então, aí eu fui e, ter e, no e fim dos que... 19 anos. Eu sempre tive aí, muito, é mas no braço. Aí eu comecei a ter mais testosterona também pro malhar. Aí eu comecei a passar minoxidil nas bochechas. E... fechou, tá ligado? Neoxide é roubado. Meu irmão também tá mal barbudo por causa disso aí, né? Quem Kenzé afina o bigodinho, lança o disfarçado, vai virar um muca com um bigode. Oh, tá doido, fi. Tô de boa, tô de boa. Mais cabeludinho safado mesmo, bigodinho assim, pra beleza. Dá cara hein? De leve, então tá um rapaz ali. Peguei! <risos> Segura o louço, é só. Tá, ah, vamos dali, vamos dali, vamos dali. Tem que ir, não. Tem que ser no. Aê! Oxi, bugou. vou dar um solari pra ele. Eu tanco. Doisão. Peguei spa, hein, Mine? Ah. Fios grande. É, é, é. Acabou, mano. Aí é foda, fora que fica legal.